Bom dia, meus queridos! Mais um vídeo está começando aqui no Buxa Calaca com esta iluminação perfeita da janela do meu quarto do Airbnb. Hoje é domingo, hoje é dia do evento principal do All-Star Weekend, Team LeBron contra Team Durant. Isso vai acontecer ao final do dia, mas antes disso, eu vou fazer muitas outras coisas. Logo mais em instantes, eu estou indo encontrar a equipe da NBA Brasil lá no centro da cidade para a gente conhecer alguns pontos turísticos, alguns lugares especiais aqui da cidade de Cleveland. Depois, a gente vai num evento chamado NBA Crossover. Se vocês viram meus vídeos do All-Star Game de Chicago lá em 2020, eu fui no NBA Crossover lá. É um evento que reúne alguns jogadores e ex-jogadores da NBA e tem algumas atividades para as pessoas fazerem. Na sequência, eu vou participar de uma live que a NBA Brasil vai fazer no YouTube, junto com o Estevão Ticone, com o Bugarelli e com o Fernando Medeiros, e também com o Caio Teixeira, que está aqui em Cleveland. Depois eu volto aqui pro Airbnb, tomo um banho, e aí sim, jogo principal da noite, time Lebron contra time Durant, hoje vai ser pesado. Here it comes! Boom Shakalaka! Olha isso, a menos 3 graus esse vinho abandonado, tem até gelo dentro, vinho branco com gelinho, olha se não fosse a Covid eu até até tomar um vongole. Nossa primeira parada do dia para gravar foi aqui na frente do mural, Aqui costumava ter um mural exclusivo do LeBron James, de costas, com o número 23, escrito Cleveland. Porém, quando ele saiu do time, o mural foi removido, mas LeBron está de volta. Ele é um dos quatro jogadores aí do, do mural em homenagem ao All-Star Game. Isto não é um aeroporto, embora pareça. É o caminho subterrâneo que leva até a Arena do Cleveland Cavaliers. Qual é Babo! Babo! Eu gosto as your first shot. Eu acabei de participar de um evento chamado Ice Bucket, aqui no Tower City Center, no centro de Cleveland. O que, que eu tinha que fazer? Acertar quatro arremessos de quatro lugares diferentes. O problema é que eu cheguei com os braços congelados, além do fato de eu não poder tirar o casaco, porque eu estou com os microfones aqui dentro. Mesmo assim, mesmo depois de dois air balls além do lance livre, eu quase consegui. Eu errei meu último arremesso do corner, quase que eu consegui. Mas olha a pena, foi divertido. Nesse momento eu estou dentro do NBA Crossover, aquele mesmo evento que eu fui lá em Chicago, que tinha o P.J. Tucker, que tinha o Laurie Markham que tinha o Robert Ory. Nesse ano, novamente, obviamente, a presença de vários jogadores. E lá no telão, vem aqui ó, Anderson Varejão, brasileiro que jogou a maior parte da carreira dele, vocês sabem, aqui em Cleveland. É o que eu achei, o fato de ser Cleveland do LeBron James ter toda essa história com a cidade, de termos dois jogadores do, do Cleveland Cavaliers jogando o All-Star Game, o Darius Garland e o Jarrett Allen. Isso faz diferença bastante né, na questão de aproximar a torcida. Né, A gente viu no, no jogo do Rising Stars que a torcida claramente tomou partido para os jogadores de Cleveland. Eu e o Caio acabamos de participar de uma live da NBA Brasil no YouTube, junto com o Buga, junto com o Ticone e junto com o Fernando Medeiros, que está ali. Infelizmente, ele pegou o Covid e está em quarentena no quarto dele. Agora eu vou voltar para o meu AirBnB, tomar um banho, ou não, e logo mais já estarei novamente é no sacanagem. Rocket... Ou não é sacanagem, né? Logo mais estarei no Rocket Mortgage Fieldhouse, centro de Cleveland, para o evento principal dessa noite de domingo. Hoje, domingo, eu decidi chegar bem cedo aqui para mostrar um pouco da arena para vocês e das instalações Porém, eu cheguei tão cedo que ainda não abriram para os torcedores poderem andar em volta da arena Só está aberta a parte de entrada Logo mais, eu vou mostrar para vocês os bares, a lojinha do Cleveland Cavaliers com vários materiais do All-Star Game Abriu! Nesse momento estamos a menos de uma hora do início do grande jogo do All-Star Weekend. Team LeBron contra Team Durant. Vocês devem se lembrar, até 2017 o jogo do domingo era leste contra oeste. E em 2018 o sistema mudou, agora são os capitães mais votados que escolhem os times. Em 2018, deu LeBron em cima de Curry. Em 2019 e 2020, deu LeBron em cima de Giannis. E no ano passado, deu LeBron em cima de Durant. Nesse ano, o LeBron James tenta o pentacampeonato em cima novamente do time Durant, que não vai contar com o próprio, né? Kevin Durant está machucado, foi substituído, mas ainda assim ele é o capitão do time que enfrenta LeBron James. Aqui são só as clássicas, ó. Michael Jordan em 86. Michael Jordan em 93. Michael Jordan em 97, né? Na época que eles desistiram dos uniformes leste-oeste e cada jogador usava a camisa do seu próprio time. Michael Jordan em 91. Patrick Ewing com o número 3, né? O número 33 era muito disputado. Possivelmente nesse ano, 91, o número 33 era do Larry Bird. Essas jaquetas aqui. A gente perguntou para a vendedora no primeiro dia, elas custam seis mil dólares e só são cinco peças. Como as cinco estão aqui, aparentemente ninguém comprou ainda. Oh, They got to choose who was on their team. They had a draft a couple weeks But how about the speeches from the coaches Dwayne? I mean, are you kidding me right now? I'm ready to go and it's an honor for the officials and that includes Kane Fitzgerald in his 13th year James Williams In his 12th and Brian Forte in his 15th season in the oh. NBA And we go the other way with team LeBron Jason Tatum All-Star Nice Final de primeiro quarto, 47 para o time Lebron, 45 para o time Durant, o Chris Middleton teve a chance de virar o um arremesso do meio da quadra, acabou não acertando e a vitória ficou com o time LeBron. Vamos para o segundo quarto. Dallas never had a basketball championship before, so to, to be a part of that and see the excitement of the city after us was unbelievable. So, and to be you know the best of the best, obviously, in that whole run with Kobe and Katie, and then you guys, I mean, with the depth and consistency. Uh, so yeah, we definitely changed again mm -hmm. and Now you got these kids pulling up from half court. Uh, <laughs> so, yeah, it's, it's, yeah. it's unbelievable. Look, oh, it, look, it, look at this. Look, yeah. this. look at this. oh at oh, this. Hey. Final de segundo quarto, quem venceu agora foi o time Durant, 49 a 46, ou seja, no placar total, a soma agora é 94 a 93 para o time Durant, jogo equilibradíssimo no intervalo. Olha, minha gente, acabamos de ter aqui no palco, montado no centro da quadra, na minha frente, a apresentação de todos os jogadores escolhidos para representar esses 75 anos de NBA. Quero dizer para vocês que eu estou no mesmo espaço físico que Michael Jordan, que Magic Johnson, que Karina jabbar que Hakim Olajuwon, que Lebron James, que Shaquille O'Neal. Tá aí uma frase que eu achei que eu nunca fosse falar na minha vida. That year, but I ain't get that many minutes. Now you see the young guys, the older guys sitting back left and play. I'm a little jealous. I ain't get those. So AI. You, you hear this a lot. You know how the rules have changed. You talk about here's a steal oh, by the honors. Oh, my God. goodness. <laughs> Freedom of movement. How the game has changed. Like that. You got to travel. Yeah. A little turn against Allen. Fim de terceiro quarto, o terceiro quarto acabou empatado, 45 a 45, o placar somado até agora é 139 a 138 para o time Durant, ou seja, soma 24 no 139, o jogo vai a 163. The Fiend! 163 is the target! Team LeBron needs two, Team Duran! de jogo na Rocket Mortgage Fieldhouse, time Lebron 163, time Durant 160, tivemos game winner de Lebron James, um step back com marcação dupla, o cara não tem limites. Também ao fim do fim de semana das estrelas aqui em Cleveland, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui desde sexta-feira no Rising Stars, sábado em todos os torneios e agora, domingo, no jogo principal. Quem não é inscrito aqui no Calaca, se inscreve. Dá essa força. Esses vídeos aqui dão trabalho fazer, mas são muito divertidos. Compartilhe o canal com os amigos. Um grande abraço para todos vocês. E até o meu próximo vídeo aqui no Calaca. Nesse instante aqui, a gente tem um membro da equipe da NBA Brasil que me deve 5 dólares. O que você tem a dizer, Felipe? Eu apostei cinquinho, não real nem dólar. E carioca Cinco. é muito malandro, né? Aí apostou quem ia ser campeão. E eu acertei, eu falei eu que ia ser o canal, então. Entregando. Mas você não quis continuar com o seu, por quê? Porque o senhor tinha rodado.